Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma semana e mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias neste dia 18 de abril de 2022. Isso mesmo, olhem! É, o dia 18 de abril. E aí, passaram bem? Final de semana? Ah, que maravilha! Páscoa! Muito joinha! É isso aí, vamos seguindo agora com prestação de serviço para você aqui na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, na nossa região metropolitana de Campinas, as principais notícias do Brasil e do mundo, é aqui no Jornal da TV SBN. Vamos compartilhar, mas antes, coloque aqui o zap. Isso, isso, isso, agora sim você pode compartilhar 997 8244 reclamações, sugestões, é, críticas, flagrantes, pode enviar para esse zap aí, tá bom? Compartilhe aqui o nosso jornal de hoje, a edição aqui do, do SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Para que a gente possa estar tá sempre avisando você dos novos vídeos, das novas postagens, tá bom? Nós, Quando a gente entrar no ar aí, ó, nós vamos avisar você, combinado? Então tá aí Vamos falar da carreta de mamografia que a partir de amanhã, dia 19, estará aqui em Santa Bárbara do Oeste. O pessoal já está se instalando ali na imediações é, da Praça da Imaculada Conceição, no bairro é, Cidade Nova, ali na rua Salvador. É isso, Praça Ângelo Benite, entre as ruas Salvador e Maceió, perto da paróquia Imaculada Conceição. Então os exames serão gratuitos e abertos também para as mulheres de outras cidades da região. É uma ação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde. Serão atendidas mulheres de 50 a 69 anos, mediante apresentação do RG e cartãozinho do SUS, atualizado, e mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70, munidas pelo pedido médico emitido pelo SUS, RG e o cartão do SUS também atualizado. É, visando isso, né, essa ação, a prevenção né, a, do câncer né, de mama. Os atendimentos vão ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas. E no sábado, das 8 a meio-dia, feriado não estará funcionando, porque aí essa semana vai ter um feriado aqui em Santa Bárbara 10, feriado nacional de Tiradentes, no dia 21, é, serão distribuídas 50 senhas tá? por dia. 50 pessoas irão passar pelo atendimento diário. É, no sábado serão 25, tá? 25 senhas, 25 atendimentos, tá bom? É a carreta mulheres de peito. É, fazendo uma mamografia para as mulheres aqui de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. Olha evento de motociclistas, né? Teve aqui em Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse fato aí. Mas antes eu tenho uma notícia aqui, uma informação de um adolescente de 16 anos suspeito de assaltar uma casa de um casal aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi na sexta-feira isso, veja só. Foi apreendido esse adolescente pela Polícia Militar é, na noite de sábado, lá no bairro São Fernando. Na ocasião ele dirigia um veículo, é um modelo Honda Fit. Olha o que foi apreendido com ele aí, ó, arma, dinheiro, celular. Ele confessou aí que, né, o dinheiro e a droga eram seus. Todos os objetos identificados na abordagem realizada ali na cruzamento da Avenida Alfredo Contato com a Rua Florida foram apreendidos pela polícia. A, a vítima, né, foi é, que reconheceu, né, que o adolescente é, teria sido o mesmo, teria entrado em sua residência e reconheceu também os objetos furtados. Né? Olha aí, ó. então, essa apreensão desse adolescente aqui em Santa Bárbara do Oeste, de sexta para sábado. O evento de motociclistas, denominado Motociata Acelera para Cristo 2 com a participação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e também do ex-ministro pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Reuniu, veja aí, hein, na sexta-feira santa, cerca de 20 mil pessoas no recinto da Festa do Peão de Americana. É, esse evento é um evento... É, que foi realizado, como eu disse, na sexta-feira maior, na sexta-feira santa é, Acelera para Cristo 2, Cristo olha, Bandeirantes, Ayanguera é, Teve trechos aí que é, causou, inclusive, é, lentidão né? Foi lá no recinto da festa do Peão de Americana A motociata com a presença aí do, do presidente da República Jair Bolsonaro e essa, essa, essa, essa motocicleta saiu lá do né, de, de, de São Paulo E seguiu aqui para o interior de, de, de São Paulo Americana passando por Santa Bárbara do Oeste E teve o um pronunciamento aí do, do presidente Jair Bolsonaro Inclusive ele fez uma crítica a, ao, ao WhatsApp hein, né, Ao WhatsApp em relação aí ao novo sistema das eleições para esse ano. Vamos acompanhar o pronunciamento do, do presidente da República, é, Bolsonaro. Vai lá. Vocês sabem que existe algo mais importante que a nossa vida, né? que a nossa liberdade. Thank you. pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, aqui na festa, na, no recinto né, da festa do Peão de Americana, na sexta-feira, Santa. É, ele que participou, então, cerca de 20 mil pessoas passaram por ali neste evento. Né? É, ele que participou dessa motociada Vocês viram ali, inclusive de fundo, né, a, o, o deputado é, estadual Alex de Badureira, que estava lá até com a camisa do Brasil, né? é, teve também alguns apoiadores aí que estavam ali também acompanhando de perto toda a segurança, o um amparato de segurança é, do, do presidente da República. E vocês já viram aí a, a, a motociata nas principais é. rodovias é, aqui de, de, da região metropolitana de Campinas, a Bandeirantes. E a Anhanguera, né? Tá aí, ó, quanta gente, muita gente, muita gente, por ser um feriado santo, né? Essa é, motocicleta denominada como Acelera para Cristo, que foi realizada aqui é, em Americana, né? Então tá aí, ó, presidente, vamos ver, né? É, foi um evento pacífico e tá aí. Obrigado, viu, gente? Vambora, vambora. E amanhã a gente volta, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, até daqui a pouco, às 11 horas, pela Rádio Brasil, 81,9 FM e 690 AM. O programa Espaço Aberto está chegando pelo rádio. Vamos lá, junto comigo? Então, vem comigo. Vamos lá. Tchau, até amanhã.